alimento que não costuma faltar no prato brasileiro, o arroz. Ele também foi o protagonista em mais uma edição da Polifeira da UFSM. No dia 12 de setembro, a Universidade lançou uma versão do produto cultivada sem o uso de defensivos e mostrou para a comunidade como a produção é possível. O arroz tipo convencional é isso que a gente pratica em toda a área do Rio Grande do Sul aqui. Quer dizer, ou seja, tu usa fertilizantes minerais, usa defensivos químicos para proteger tantas pragas, doenças e plantaninhas. No sistema orgânico de produção a gente não pode usar fertilizante mineral, tem que ser adubo orgânico, certificado para utilizar nesse sistema. Não se pode usar herbicidas, então essa é uma limitação para controle da plantaninha. E não se pode usar os defensivos, os agrotóxicos, como chamam o convencionais para controlar pragas e doenças, então é preciso ter alternativas no sentido de biológicos para controle dessas pragas se houverem. Nos últimos dois anos, a UFSM vem aprimorando pesquisa e técnica de experimentação para a produção. Neste ano, a safra do arroz sem defensivo trouxe bons resultados, que começaram a ser comercializados na Polifeira. Uma leitura que eu tenho do mercado é que se os produtores consumirem, são mais caros esses produtos, né? porque produzem menos. Se o consumidor tiver confiança no que ele está levando para casa, ele está disposto a pagar mais. E é um mercado crescente, não só aqui, como em diversos outros países mais desenvolvidos também, né? E o produto já foi aprovado? Por quem passou pela feira? O arroz é muito muito bom. Eu estava pensando que tipo Realmente a gente precisa dessas alternativas orgânicas que a gente não encontra em qualquer lugar, então ter isso aqui perto da gente no nosso campus é muito interessante porque a gente precisa cuidar da nossa alimentação e procurar por esses orgânicos é uma, uma alternativa muito boa. O professor responsável pelo projeto explica que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país, tanto em manejo convencional quanto orgânico mas a técnica de produção sem o uso de defensivos ainda precisa de aprimoramentos para se tornar economicamente viável. Então, nós estamos propondo uma lavoura um pouco mais empresarial da produção orgânica de arroz. Muitas vezes a gente fala em produção orgânica e fica associado, em né, imagens das pessoas, de um trabalho manual e tal. Não, nós estamos querendo automatizar, mecanizar o máximo possível, porque não tem mais pessoas para trabalhar dessa forma pesada na agricultura, se assim, tornar mais leve, senão daqui a um dia não tem mais ninguém trabalhando nessa área. Então, é preciso investir muito em técnicas que facilitem a vida de quem quer investir e que tenham uma lavoura mais empresarial para ser mais competitivo, ter mais ganho em escala também. Nosso intuito é principalmente poder desenvolver essa pesquisa, ter umas informações é, concretas para poder passar para o produtor e que ele possa é, poder uh, utilizar desses dados e complementar na sua, na sua produção e dar um maior, uh, como é que eu posso dizer, dar um maior rendimento ao seu produto. A Universidade pretende ampliar a pesquisa no próximo ano. Por enquanto, a produção ainda é pequena, então garanta o seu arroz sem defensivo nas edições da Polifeira, todas as terças e quintas. Eu acredito que o evento traz essa, esse tema dentro da Universidade com uma proposta que mostra o que a Universidade está fazendo. A Universidade está tendo um projeto né, com visibilidade, com importância e que trata justamente daquilo que a sociedade e inclusive os objetivos do desenvolvimento sustentável apontam como uma necessidade de é uma alimentação limpa, segura né, e saudável para, todo, para todos.